E o tema da mensagem desta noite é, onde encontrar forças para superar nossas limitações? Onde encontrar forças para superar as nossas limitações? Eu quero que você abra sua Bíblia aí na sua casa, no livro de Nemias, no capítulo 8, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12, Nemias capítulo 8, versículos 1 a 12 eu vou fazer a leitura na versão NVI, e você faz aí na sua casa, junto comigo na versão que você tiver. A palavra do Senhor diz assim, Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente à porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no dia primeiro do sétimo mês, o sacerdote Esdras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 O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Mat Mat Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maseias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras levou, louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sabetai, Adias, Maseias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã e Pelaías, Instruíram o povo na lei e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e Escriba e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos. Este dia é consagrado ao Senhor Deus. Nada de tristeza e de choro pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado, e para comemorar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Amém? Glória a Deus. Interessante esse, esse texto, né? Veja a função dos levitas, que naquele tempo eram os que preparavam o ambiente do culto, que preparavam o louvor, eles também foram ensinar o povo, em cima desta palavra querido, eu tirei quatro princípios, quatro ensinamentos, para minha vida e para a sua vida neste dia, Nós, Deus, nosso Deus está sempre nos ensinando, a gente só não aprende se a gente não quiser, o que Deus está ensinando, mas Deus sempre está ensinando a nossa vida alguma coisa, e Deus nos ensina, através de coisas simples, às vezes tão banais, tão simples, até simplórias muitas vezes, mas Deus está ensinando a nossa vida, portanto amanhã quando você sair para trabalhar, se você for sair para trabalhar, ou quando você começar a trabalhar na sua casa, lembre sempre que Deus quer te ensinar alguma coisa naquele dia, de uma forma especial, e sabe queridos, nós estamos atravessando um período que é muito difícil, são, esses momentos são de muitas crises, eles são reveladores, porque a crise revela a nossa força, a crise revela as nossas fraquezas, a crise revela as nossas limitações, e a crise revela também aonde está o nosso coração. A Bíblia diz que se nós não tivermos capacidade de correr com homens que andam a pé, imagina quando tivermos que correr com homens que vão a cavalo. Ou seja, Deus mostra que a gente precisa se preparar para enfrentar as diversidades, os problemas que vêm pela frente, e a crise de alguma forma ela revela tudo isso, mas a crise também abre oportunidades, e, e Deus, ele mais do que fazer a, a obra através de mim e de você, que Deus quer fazer a obra através de mim e de você, mas é, Deus usa crises e circunstâncias para nos fazer ir além dessas questões, a crise foi o meio que Deus usou para preparar Josué para assumir a liderança do povo de Deus, então nos momentos de crise são momentos ricos em nossas vidas, eu não sei qual é a crise que você está passando, além da Covid-19, talvez você possa estar passando por uma crise de meia idade, uma crise no casamento, uma crise na vida profissional, quem sabe uma crise na sua, uma crise existencial, né? você não, não está contente com você mesmo, com aquilo que Deus tem feito na sua vida, mas Deus está olhando para você sempre além da crise, Deus está olhando para a sua vida, não no momento em que você está vivendo aquela crise. Deus está olhando para você, percebendo e olhando e levando você a perceber o que vem depois. Os olhos de Deus nunca estão colocados no passado. Os olhos de Deus estão colocados no que Deus pode fazer na nossa vida no presente e o que Ele está preparando para o futuro da nossa vida. Então nós precisamos aprender que neste tempo é um tempo dinâmico. Apesar de parecer que tudo está parado, é um tempo dinâmico, porque Deus está agindo poderosamente em nossas vidas. Então muitas vezes Deus olha para nós e eu fico imaginando a mesma coisa da gente olhando para uma criança, tentando resolver um problema simples e a gente vendo a criança quebrando a cabeça ali e a gente tenta interferir e às vezes a criança não deixa. E nosso Deus tem a mesma relação conosco e eu quero que você compreenda isso porque o que Deus está, o que você não está vendo agora nesta crise, você precisa compreender que você está tentando resolver problemas, que às vezes você não sabe a solução, mas o nosso Deus sabe, Ele conhece. Então peça a Ele a orientação, a sabedoria, que o Senhor dará, para que você possa resolver, superar as suas limitações, e vencer estas e outras crises que vierem também. Porque Deus, Ele sempre nos capacita para muito mais. Deus, Ele não é um Deus que nos dá só aquilo que precisamos. Aliás, a Bíblia diz que Ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Então, quando nós estamos clamando ao Senhor por uma solução pontual na nossa vida, você pode ter certeza que Deus está olhando para muito mais para frente na sua vida. Deus sempre está olhando para muito mais em nossa vida. Então, se você deseja superar as suas limitações e alcançar o que Deus tem para a sua vida, eu quero que você aplique esses quatro princípios na sua vida, isso serve para a minha vida hoje, e serve para você também, em nome de Jesus, quais são os quatro princípios? O primeiro deles, para aprender o que é certo, você precisa ter humildade, para aprender o que é certo, você precisa ter humildade, veja o versículo 1, no versículo 1, a palavra do Senhor diz que todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça da cidade. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça da cidade. Meus amados irmãos, para a gente aprender, a gente precisa admitir que não sabe. Porque a pessoa que não admite que não sabe, não pode aprender, não pode ser ensinada. E a gente precisa compreender que muitas coisas nós precisamos aprender e continuar aprendendo daquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Também este versículo nos revela que é preciso estar junto com outras pessoas que também têm sede de aprender. Porque se você estiver junto com outra pessoa que é ignorante e que não tem sede de aprender, é mais fácil ela te desmotivar do que você motivá-la. Então, se você precisa aprender algo, se esforce e aprenda. Não fique dependendo de pessoas que não querem aprender. Porque se você ficar dependendo de pessoas que não querem aprender, vai passar essa crise, vai vir outra crise, virá outra crise, e ela não aprendeu absolutamente nada. Nós precisamos aprender com as crises da nossa vida, com os nossos erros, com as nossas falhas, para que a gente não cometa novamente e a gente possa estar pronto para a próxima oportunidade que Deus vai proporcionar a nós. Deus é um Deus de oportunidade. O tempo todo, o Senhor está nos dando oportunidades. E essas oportunidades são referentes àquilo que nós erramos lá atrás, que o Senhor nos dá oportunidades para corrigir e consertar. É preciso ainda compreender a importância da nossa unidade em espírito. Quando a palavra do Senhor diz assim, um só homem, significa que todos juntos, no mesmo propósito e numa mesma direção, esta casa que é dividida não se sustenta. Você pode sair da crise hoje, resolvendo alguns problemas na sua família, mas se a sua casa não sair desta crise unida, ela vai se esfacelar na próxima crise então nós precisamos aproveitar este tempo, este momento, para restaurar aquilo que é mais importante na nossa família, na nossa casa, que é a unidade, não é o emprego, não é a renda da família... Isso, essas coisas não contam, o que conta é a unidade da família, você pode viver numa família relativamente pobre, relativamente humilde, é, sem muitas condições econômicas, sem muitas condições financeiras, mas se essa casa é uma casa feliz, é uma casa abençoada, se as pessoas estão em unidade, se as pessoas estão ali, um servindo ao outro, um cooperando com o outro, se elas estão trabalhando juntos, no mesmo propósito, na mesma direção, elas prosperarão, elas simplesmente vão alcançar tudo aquilo que Deus tem para a vida delas. Por isso, aproveite esses tempos em que você está em casa, com a esposa, esposo, com os filhos. Aproveite para fazer um conserto no seu lar. Aproveite para fazer um conserto nos seus relacionamentos. Aproveite para fazer aquilo que normalmente você não tinha tempo de fazer, porque você estava distante do ambiente do dia a dia da sua casa. Lembre-se, casa dividida não se sustenta Se você quer ver a sua casa avançando, prosperando Trabalhe na unidade, na união da sua família, da sua casa E você será um homem e uma mulher muito bem sucedida em nome de Jesus Outra coisa que me chama a atenção nesse texto, no versículo ainda que nós lemos É que a palavra diz que eles se reuniram na porta das águas Jerusalém tinha doze portas e por alguma razão, eles se reuniram na porta das águas. E a água simboliza para nós um relacionamento com o Espírito Santo. É uma forma da, do relacionamento com o Espírito Santo, que nos capacita em nossas fraquezas, que nos possibilita e nos orienta a dirigirmos a nossa vida, a uma vida cristã, vitoriosa e abundante. É interessante isso. Das doze portas, escolheram a porta das águas. E a porta das águas era a porta que representa o Espírito Santo. A porta das águas é, portanto, a porta do reavivamento. Reavivamento na minha vida pessoal, reavivamento na minha igreja, reavivamento na minha cidade, reavivamento por onde nós passamos. E aí você me pergunta, pastor, o que, que é reavivamento? Eu vou traduzir uma palavra bem simples para você. Reavivamento é quando nós ficamos novamente apaixonados por algo. A reavivamento nada mais é do que apaixonar, toda vez que o nosso casamento está ficando meio assim, sem, sem gosto, a gente precisa de um reavivamento do casamento, precisa de ser apaixonado toda vez que a nossa vida profissional acaba ficando assim muito sem motivações nós precisamos de um reavivamento então o reavivamento não é uma ação apenas espiritual ela é uma ação em todas as áreas da nossa vida mas se você começa no espiritual o espiritual precede as coisas materiais existe um princípio no mundo o princípio é as coisas naturais precedem são mais importantes do que as coisas materiais Toda vez que nós buscamos as coisas materiais, nós até podemos alcançar as materiais, mas nós perdemos o essencial, que são as coisas espirituais. Mas todas as vezes que você buscar as coisas espirituais, você terá as espirituais e as materiais também. Eu quero que você entenda isso. Eu vi ontem, a, ontem a que a prefeitura liberou, houve um decreto meio, meio cruzado aqui na cidade, e liberaram tudo, e ontem o parque da cidade lotou todos os parques da cidade, não tinha lugar para pegar senha lá no Barigui para o povo ir lá poder tomar sol, né? lotou a cidade. Resultado, o número de casos no final do dia tinha aumentado assim absurdamente, e aí a prefeitura já tomou uma decisão, ligaram para os pastores, pediram para cancelar culto, para cancelar um monte de coisa, mas eu vou dizer uma coisa para você, se o povo frequentasse a igreja igual o povo frequenta o, o, o, o parque, se o povo viesse da igreja, igual o povo caminha na rua, você pode ter certeza, né? então o problema não é a igreja, o problema não é a igreja, o problema é que as pessoas estão buscando as demais coisas, em vez de elas buscarem também o reino de Deus, o princípio é mais importante, é buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus, o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Este versículo não é uma mentira, este versículo é uma verdade profunda. Ela é fundamental para a nossa relação com Deus, para a nossa relação com o próximo, para a nossa relação com o nosso patrão, para a nossa relação em todas as esferas da nossa vida. Porque há um princípio espiritual as coisas espirituais são mais importantes do que as coisas materiais, por isso aí nós precisamos estar apaixonados, nós precisamos de um reavivamento, porque o reavivamento faz com que a gente se apaixone por aquilo que é prioritário, sem avivamento a gente pode se apaixonar por aquilo que não é prioritário, e quando a gente se apaixona por aquilo que não é prioritário, a gente perde aquilo que é essencial na nossa vida, o casamento está mal, em vez da gente buscar o, o reavivamento, né? apaixonar pela pessoa com quem a gente está vivendo, o mundo oferece o quê? Se apaixone por outra coisa. E essa outra coisa desvia aqui você daquilo que é mais importante para a sua vida. E quando o tempo passar, você vai ver que você perdeu tempo, você perdeu oportunidades, porque você se apaixonou por algo errado. Então nós precisamos em primeiro lugar estar apaixonados por aquilo que realmente motiva a nossa vida, o nosso coração, então se apaixone pelas coisas de Deus. Não, eu sei que algumas pessoas estão agora frequentando lives, estão orando mais, estão pedindo oração mas não pare aí, não pare quando resolver o problema, não pare quando você for curado, não pare quando a porta se abrir, não, continue apaixonado pelo Senhor, porque Deus responderá, Deus abençoará de uma forma especial, e você verá tudo isso acontecer na sua vida em nome de Jesus, amém queridos? Por isso eles se reuniram na porta das águas, a porta do reavivamento, segundo o princípio, para aprender o que é certo, você precisa parar para aprender. Para aprender o que é certo, você precisa parar para aprender. Veja o versículo 3. Ele a leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia. Eu não sei que hora que é o raiar da manhã lá em Israel. Mas lá em Vitória, no Espírito Santo, 5 e 15 da manhã já tem sol. Então fique imaginando agora, raiar da manhã até o meio-dia, né é muito tempo, seis horas lendo a palavra de Deus, Você já parou para pensar nisso? Às vezes o pastor prega 40 minutos, 50 minutos, aí a gente fala, pelo amor de Deus, não aguento mais, o pastor fala mais que o homem da cobra, né? não é assim que o pessoal fala? O pastor fala demais, né? mas o Ezra pregou das, da hora que o sol nasceu, que não tinha luz, né, Giovanni? tinha que esperar o sol nascer, Aí iluminou e começou a ler a palavra e terminou, a meio dia. Já pensou um negócio desse? E o povo na praça ouvindo a palavra de Deus, né? Olha que interessante, ele a leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens e mulheres e outros que podiam entender. E agora eu gravei assim, você pode riscar na sua Bíblia. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O que, que é ouvir com atenção? Elas estavam presentes naquele momento em que a palavra estava sendo lida. Esse é um dos grandes problemas que nós vivemos em nossos relacionamentos. Estar presente aonde nós estamos, porque muitas vezes a nossa cabeça está num lugar completamente diferente de onde está o nosso corpo. Existem pessoas, né? até tem uma brincadeira do crente girafa, já ouviu essa Clem? Não, nunca viu o crente girafa? É aquele que está com o corpo na igreja e a cabeça está fora da igreja. Né? O corpo está aqui, mas a cabeça dele está pensando nas contas que tem que pagar na semana que vem, está pensando na feijoada que vai ter que comer, está pensando no churrasco da semana que vem, a cabeça dele está longe, é o crente girafa. E nós precisamos aprender irmãos, que nós precisamos viver o tempo presente eu tenho dificuldade com isso, às vezes a pessoa está falando comigo, e eu tenho é, falado para a nossa equipe, chama a minha atenção, fala comigo, me chama, porque senão a minha, a minha cabeça começa a devagar, todos nós somos assim, então não fique brigando com as pessoas, mas fale com elas, Chame a atenção delas, fale com elas, porque elas precisam estar presentes ali. E aqui nós vemos que todo o povo ouvia com atenção. As pessoas estavam prestando atenção naquilo que era falado. Elas compreenderam aquilo que estava sendo falado, por quê? Porque elas prestaram atenção. Quantas vezes as coisas estão sendo faladas e a gente não presta atenção? Por que que surge o fake news? Porque alguém ouviu errado e reproduz errado, o outro ouviu errado o que já foi errado, e começa a aumentar o errado, e a coisa vai, viu, desse jeito. Você só aprende aquilo que você se dedica a tempo, recursos e atenção. Atenção é a moeda mais importante da vida do ser humano. Você só aprende aquilo que você dedica a tempo, recursos e atenção. Se você não dedica tempo, recurso e atenção, você não aprende aquilo que é ensinado. Você nunca será promovido se não aprender nada com as crises ou situações diárias da sua vida. Tem gente que pensa que a nossa vida pessoal dentro de casa, ela não importa. Só importa a hora que você entra no trabalho. Aí importa. Não, tudo, tudo importa. É no estacionamento do supermercado, é a forma como você trata o lixeiro, é a forma como você trata aquele que serve tudo importa na nossa vida, e tudo isso determina o que nós vamos alcançar, o que nós vamos receber, tudo isso determina, eu poderia contar aqui umas 30 histórias para vocês, de pessoas que perderam promoções, por não obedecer este princípio tão simples e tão básico, mas vai ficar para uma outra hora, você nunca será promovido se não aprender nada com as crises e situações diárias da sua vida. E a Bíblia queridos, ela é o manual de vida do ser humano, nela estão contidas as promessas de Deus para o homem, mas também os princípios para uma vida feliz e que faz sentido. Ou seja, a Bíblia é o manual do usuário, se a gente lesse o manual do usuário, a gente poderia fazer o um melhor uso daquilo que o, o criador do usuário deu para a gente, mas a gente não lê. Assim como nós temos dificuldade de ler o manual do computador, o manual do eletrodoméstico, o manual de alguma coisa, nós temos dificuldade de ler o manual principal da vida do ser humano, que é a palavra de Deus. E é por essa razão que nós erramos, que nós falhamos, é por essa razão que nós muitas vezes decepcionamos a nós mesmos, e aqueles que nós amamos, sem estudar o manual, você corre o risco de perder oportunidades, e pior, de não fazer o que tem que ser feito, pelo simples desconhecimento de princípios essenciais para a vida humana, ah, se eu tivesse lido provérbios, e se eu tivesse colocado em prática cada um dos provérbios, quando eu tinha 20, 25 anos de idade, já parou para pensar? Quer fazer um desafio? Leia provérbios. Começa a ler provérbios para você ver. São 31 capítulos, pega um mês de 31 dias, aí o um mês de agosto, leia provérbios para você ver. Como você aprende coisas importantes ali. Queridos, a palavra de Deus e as suas promessas para nós, elas são gratuitas. No entanto, é preciso esforço, disciplina e comprometimento para aprender. Não tem como. Deus podia ter feito a gente com um buraco de USB assim, para enfiar a Bíblia para o USB, e a gente pegava tudo, né? não tem jeito, você tem que abrir a Bíblia e tem que ler, e cada vez que você lê a palavra de Deus, ela se torna diferente, você percebe coisas novas, hoje aqui na, antes da abertura do culto, nós fizemos uma oração, e eu li um salmo, e ali uma frase, naquele salmo que eu li, destacou o meu coração, eu falei, meu Deus, será que eu nunca li esse negócio aqui? o que Deus mostrou naquele salmo, é que enquanto os, os servos de Deus estão louvando ao Senhor, Ele liberta aqueles que o amam, olha que treco louco, que negócio interessante, está lá na palavra de Deus, eu já passei umas 4, 5 vezes por aquilo e não tinha prestado atenção naquele versículo, então cada vez que você abrir a sua Bíblia, e você começar a ler a sua Bíblia com atenção, sem pressa, você vai descobrir coisas tremendas, grandiosas, que estão ali para a sua vida, e sabe queridos, eu quero dizer uma coisa para você, Lá no céu, a gente não vai precisar de Bíblia. A gente precisa de Bíblia aqui na terra. E a palavra de Deus foi nos dada para a gente viver aqui na terra. Não é para a gente ir para o céu. Para ir para o céu é Jesus, morreu na cruz do Calvário, pagou os nossos pecados, está tudo certo, tudo resolvido. Mas a diferença entre uma vida abundante e uma vida miserável, a diferença entre uma vida que agrada a Deus e uma vida que desagrada a Deus, é os princípios da palavra que a gente precisa conhecer. Então, pega essa Bíblia que está aí na sua casa que você tem tempo que não lê, aproveita e começa a ler em nome de Jesus. Terceiro princípio, para aprender o que é certo, você precisa receber a palavra, versículo 6 a 8, a Bíblia diz assim, Esdras louvou ao Senhor o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, amém, amém, o que, que significa amém queridos? Assim seja. Ou seja, o pregador estava pregando e o povo estava correspondendo. Não é uma resposta, é uma corresposta. Ou seja, o pregador pregando as verdades da palavra e o povo recebendo aquela palavra com afirmação. Quantas vezes nós pregamos a palavra de Deus e as pessoas simplesmente estão apenas ouvindo e quando a gente apenas ouve uma coisa, nós corremos o risco dela entrar por um ouvido e sair pelo outro. Porque a palavra, para ser entendida, ela precisa entrar para o ouvido, descer para o nosso coração e mover os nossos membros. Esse é o princípio da comunicação correta. Toda comunicação tem a ver com ouvir, sentir e fazer se essas três coisas não acontecerem, a comunicação não foi efetiva, a comunicação não é o que eu quero dizer, é o que o outro entende, e esse entender do outro, é o que o outro faz com aquilo que ele entende, porque se ele entender e também não fizer nada, não adiantou nada, então é preciso uma ação, e aqui é interessante, porque veja, olha aqui o versículo 6, então eles adoraram o Senhor, olha que interessante irmãos, como é que eles adoraram o Senhor? Mudos, passivos, em posição de sentido? Eu creio que não, eu creio que não. Porque adoração tem a ver com expressão, adoração tem a ver com abrir a boca, é, adoração tem a ver com palmas, adoração tem a ver com reconhecimento da grandiosidade, adoração tem a ver com honra. Quando a gente vai numa solenidade no palácio do governo, está todo mundo sentado tomando café, a hora que o governador entra, todo mundo levanta e bate palmas, levanta e bate palmas, essa é uma forma de mostrar respeito, mas às vezes na igreja nós não respeitamos, nós muitas vezes tratamos Deus como se ele fosse um coleguinha de infância, nós muitas vezes tratamos Deus como se fosse um mero coadjuvante, uma imagem pregada numa parede, uma imagem de barro, uma imagem de madeira, nós às vezes achamos que Deus é um Deus qualquer, e Ele é o Senhor do Universo, Ele é o Criador de todas as coisas, e se é digno que um governador, que um Presidente da República, que uma alta autoridade receba honras, louvores, muito mais é o nosso Deus, então eles adoraram o Senhor, e a Bíblia diz que eles se prostraram o rosto em terra, Sinal de humilhação, de rendição ao Senhor. Eles leram o livro da lei, no versículo 8, agora diz: leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Você entendeu agora por que, que o pastor prega, lê a palavra? Não podia só ler, fechar e todo mundo ir embora para casa? Mas não, tem que ser explicado. E essa explicação é que é a dinâmica de tudo aquilo que nós fazemos. Semana passada o pastor Michel pregou um sermão que eu escrevi, mas ele não pregou o sermão que eu escrevi, ele pregou o sermão em cima do que eu escrevi, daquilo que Deus disse para ele, por quê? Porque na hora em que ele foi pregar, o Espírito Santo começou a falar com ele, e ele não pode ficar preso no que eu escrevi, não pode ficar preso. Só naquilo que ele sabe, ele precisa ficar preso também naquilo que o Espírito Santo quer falar naquele momento. Por isso que a palavra de Deus precisa ser explicada. Porque no momento em que ela está sendo explicada, ela está sendo gerada vida mais uma vez naquela palavra, para trazer o resultado para o qual aquela palavra foi enviada. É tremendo isso. Por isso a palavra precisa ser explicada, pregada, ministrada. Não basta ler. Se fosse assim, a gente dava a Bíblia para cada um, cada um lê na sua casa e pronto, está resolvido o problema. Mas não é assim que funciona. A palavra de Deus tem que ser explicada. Então, se você precisa aprender a palavra de Deus, se esforce para ouvir a palavra de Deus, para entender o que Deus fala através da sua palavra, porque você vai aprender em nome de Jesus. Agora, esse é o princípio. Para aprender o que é certo, você precisa receber a palavra. Sabe aquele, um conceito interessante, você nunca aprende o que você rejeita ou não respeita. Você nunca aprende o que você rejeita ou você não, não, não, não, não respeita. Lembra quando você era criança, e nas aulas de vez em quando você tinha birra da aula de matemática? Birra da aula de inglês, birra da aula de química, tinha uns que viravam um torpedo na da química. Né? sentava perto de alguém para poder colar, porque não, não ia, não entrava na cabeça. Né? Às vezes, a birra era por causa do professor. Sabe, tem gente que é difícil a gente lidar com ela mesmo, né? é complicada. Por mais simpático que possa parecer, às vezes é esquisito. Ou ainda, às vezes, a birra é pela sua limitação, ou por dificuldade de uma área de aprendizado. Deus podia ter feito a gente perfeito, né? mas Deus não fez. Ele fez perfeito, mas essa perfeição de Deus, significa que eu tenho, que eu não sei tudo, significa que alguém sabe alguma coisa a mais do que eu. Eu também sei alguma coisa a mais que os outros, mas eu não sei tudo. Você não sabe tudo. Então, quando a gente nasceu, Deus colocou algumas coisas na vida da gente, tipo assim, o sujeito dá um lápis na mão dele, ele faz um monte de coisa linda e maravilhosa. Dá o lápis na mão de outro, ele faz um monte de rabisco que ninguém entende. Aí o cara conseguiu ter a capacidade de transformar o rabisco em arte, não sei o que, e vende milhões, um monte de rabisco, né? Isso é a capacidade que Deus dá também. Aliás, a Bíblia diz que Deus dá ao homem capacidade. Eu estou escre escrevendo sobre isso nesses dias, então veio a mente. Mas é que interessante isso. Então as nossas limitações para aprender uma coisa, faz com que a gente crie bloqueio com aquilo. Você não faz ideia quanto tempo eu levei para aprender derivada um de Deus. Aquilo não entrava na minha cabeça, não fazia sentido o negócio daquele. Aí um dia uma colega me pegou, sentou comigo, começou a fazer um monte de desenho, fez uma curva de um rio. Eu sabia fazer batimetria, sabia fazer medição de qual é a velocidade da água que escorre no rio. Sabia fazer isso, sabia fazer o bonitão, mas não sabia, entendia de limite, não entendia de integral e derivada. Aí um dia essa moça começou a sentar comigo e ela fez o que nenhum professor fez. Ela fez um desenho bem simplesinho, colocou um monte de quadradinho e falou, agora começa a somar esses quadradinhos aí. Isso que é integrado isso que é derivada é, é a partir daí que você trabalha nesse princípio. Um vai para frente, o outro faz o inverso, de um sai no outro e pronto, está resolvido o problema. Quatro folhas de equação e você chega no final lá para saber qual é o valor do x. Simples assim. Eu reprovei dois anos em matemática, por quê? Porque são limitações, então queridos, mas, mas para aprender, a gente precisa receber, então quando eu comecei a entender esse princípio, eu falei, não, para aí, para aí, vou, vou parar de ficar bravo com o professor de matemática, vou parar de ficar bravo com aquilo que eu não entendo, eu vou parar de brigar com o papel, parar de brigar com o lápis, com a caneta, com os amigos, eu vou começar a entender o que é esse trem aí, e aí as coisas começam a fluir um pouquinho mais, passei de ano, não sou aquele grande, não sou aquele grande economista na área de cálculo, mas um pouquinho a gente aprendeu, pelo menos para não passar vergonha, né? Mas enfim, essas limitações, irmãos amados, elas muitas vezes, elas vêm matando a nossa vida. Então, muitas vezes, nós precisamos abrir a nossa mente para poder receber aquilo que Deus tem através de outra pessoa. E Deus, eu acho que Deus é meio, é meio, Deus é meio, meio gozador assim, sabe? Deus usa cada pessoa para nos ensinar que você não faz ideia. E Deus não ensina a gente com a pessoa que a gente gosta. Ele ensina a gente com a pessoa que a gente não gosta. Deus faz os negócios muito engraçados demais. Deus usa isso. Deus usa pessoas que às vezes você sabe o coração está fechado para elas, mas aí Deus faz a gente se humilhar e lá entender. Ah, tá. Então aprendi. Aprendi isso. É interessante isso, né? Bom vamos lá, vamos em frente, a mesma coisa acontece com a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável de ensinamentos práticos para a nossa vida, no entanto, continuamos errando em coisas básicas, elementares, por quê? Porque quando participamos de um culto ao Senhor, neste culto há três momentos, o primeiro momento é quando nós o adoramos por quem ele é, o segundo é quando nós ouvimos a sua palavra para a nossa vida hoje, e o terceiro é quando nós precisamos dar uma resposta diante de Deus, são três momentos do culto, momentos que nós chegamos e adoramos ao Senhor, não é a equipe do louvor que adora, é a igreja toda que adora, porque a adoração não é a adoração da equipe de louvor, é a adoração da igreja, a adoração ela é comunitária, então se a gente perder esse primeiro momento, você já fechou o seu coração para aprender o que vem depois aí vem o momento da palavra, quando Deus vai explicar para você aquilo que Ele quer para a sua vida, para este tempo, porque a gente não prega irmãos, para a pessoa ir para o céu, a gente prega para você viver a vida cristã lá fora amanhã, para ir para o céu está resolvido, o problema é o que você faz com as verdades da palavra, no seu dia a dia, no, no dia seguinte, na segunda-feira, a igreja é chamada para impactar o mundo lá fora, e para isso você precisa entender os princípios da palavra, para viver a palavra lá fora, não aqui dentro. Mas se você não recebeu a primeira parte, se a primeira parte do culto você não curtiu, você ficou olhando para as lâmpadas que estavam queimadas, você ficou olhando para o arranjo do, do, do, da irmã que desafinou, ficou olhando para o outro que tocou, entrou antes da hora, se você ficou reclamando do som, se você você já fechou o teu coração, você já podia ir embora, já nem, não, nem adianta o resto, já perdeu na entrada, já perdeu o principal, aí vem a hora da palavra, aí você começa a olhar para o pastor, fala, mas está gordo, hein? pelo amor de Deus, o que é que esse pastor come tanto desse jeito? aí a mulher cutuca do lado e fala, também você não vê o Facebook dele? só assim de, de está aí sem mesa só comendo, né? Ei, aí o outro comenta lá atrás, o outro que está atrás de você fala, é... Esse pastor é abençoado, né, e assim vai, eu fico vendo tudo isso aqui de cima, tem outro que fecha o coração assim, parece que está endemoniado, hum, faz uma cara feia assim, aí você começa a falar assim, parece que está enfiando uma faca nele assim, que, e parece que dói dentro dele, se, tem uns então que se você falar em dinheiro com ele, pelo amor de Deus, ele quer se esconder, ele não sabe o que fazer, é terrível, é terrível você está rindo, mas, mas é verdade, é terrível, e você está assistindo tudo isso aqui, sabe o que eu tive vontade de fazer uma vez, pastor Michel, eu queria colocar um vidro aqui na frente, aqui assim ó, não aqui, em todo lugar que eu passei é assim, eu queria colocar um vidro aqui, para as pessoas ficarem olhando a expressão delas, na hora que a gente está pregando, porque tem uns que estão alegres, estão felizes, oh glória, aleluia, benção, é para mim, é para minha vida, oh glória a Deus, mas tem outros que estão completamente fechados, assim, elas estão presas, estão amarradas, elas parecem que estão ali assim, sentadas em cima de um espinho, elas não sabem o que vão fazer depois, elas ficam preocupadas, gente, vocês não fazem ideia como o negócio é tenso, então essas pessoas, elas têm dificuldade de receber a palavra, por quê? Porque elas estão olhando para as coisas externas, elas não estão focadas naquilo que Deus quer ensinar para elas, porque às vezes o que Deus quer ensinar para você num culto, é a última frase que o pastor falou na hora que fechou o culto. Às vezes a, a pérola que você precisa encontrar para o dia seguinte, é a oração da irmãzinha que veio fazer a oração, que fala nós foi, nós veio, nós vai, e é ali que Deus opera então a gente precisa abrir o coração irmãos, quando nós estamos no culto, a gente precisa abrir o coração para receber o que Deus quer fazer conosco, o que Deus quer impulsionar na nossa vida, Por quê? Porque Deus, Ele te dá chaves, Deus Ele não abre portas, Tem gente fala assim, ah, eu preciso que Deus me abra uma porta, não, Deus não abre porta, Deus te dá chaves, e quando você recebe a chave, você então obedece aquilo que Deus quer, e a chave é a que abre a porta, então Deus, Ele não te abre portas, hein, Deus dá a chave para você, e você usa a chave ou não, você fica para o lado de fora se você quiser, você toma chuva se você quiser, porque Deus te dá chaves, e cada uma dessas chaves que a palavra dá, que são princípios, elas tem que cair, né, quando a ficha cai, quando a chave cai, você vira a chave, vira o pensamento, e aí você avança para aquilo que Deus tem para a sua vida, amém queridos? É interessante como Deus opera essas coisas. Então, o terceiro passo, agora é o momento em que a pregação termina, e o pastor faz um apelo. E daí, o que é que você vai fazer em cima daquilo que nós pregamos? Nessa hora, se você falar assim, ah, o problema não é comigo, a situação não é comigo, não vai acontecer nada, pode ter certeza, não vai acontecer nada mesmo. Mas se você tomar uma atitude e você vir à frente, você buscar, e você responder positivamente, porque Deus irmãos, ele, ele é poderoso, Deus é inimaginável de poderoso, mas ele não pode fazer nada se você não quiser, aquela história lá que Deus pegou o Jonas, ou, ou o Jonas do navio, e fez aquela coisa toda, e quase desmontou o navio inteiro, para o Jonas poder fazer o que ele queria, esse é um caso pontual, e Deus pode fazer isso, mas na grande maioria das vezes, Deus não vai fazer, se você ficar esperando Deus jogar você do barco, você vai morrer dentro do barco. Porque nem sempre Deus vai jogar a gente do barco. Deus vai dizer para você que é hora de pular, vai dizer para você que é hora de sair, vai dizer para você que é hora de fazer isso, hora de fazer aquilo, mas quem tem que tomar atitude de fazer alguma coisa é você. Deus faz o convite, Ele é o convidador, mas você é a pessoa responsável pelas decisões da sua vida. Deus não assume as responsabilidades das suas decisões. Deus não assume. Eu quero que você entenda isso porque é importante. Então, naquele momento, no terceiro momento da palavra, é o momento em que você precisa dar uma resposta para Deus. E é nesses momentos que muitos ficam mudos, calados, presos, quando na verdade elas deveriam dar um passo de fé. E dar o um passo de fé não significa que tudo vai acontecer. Significa que você está disposto a passar por aquilo que Deus está te propondo naquele momento. E é isso que é fé, porque você diz sim para o Senhor, sem saber de todas as coisas que vão acontecer. Mas Deus impulsionou, você fala sim para Ele, e aí as coisas começam a acontecer na sua vida. Quando nós negligenciamos essas três ações, nós saímos de um culto ao Senhor do mesmo jeito que entramos. Se a gente negligenciar esses três momentos do culto, a gente volta para casa do mesmo jeito que a gente veio. E cada culto ao Senhor é um momento único e exclusivo em nossas vidas. Cada culto é um momento único e exclusivo nas nossas vidas. Você nunca mais vai ter essa oportunidade. E talvez essa seja a última. Eu preguei isso numa quinta-feira e na sexta-feira de manhã o irmão morreu. Era a última. E nós não sabemos qual será a nossa última então Deus está trabalhando irmãos, e eu quero que você aprenda, então receba a palavra de Deus na sua vida em nome de Jesus. Quarto e último princípio, para aprender o que é reto, você precisa ter atitudes corretas, para aprender o que é certo, não reto, para aprender o que é certo, você precisa ter atitudes corretas, veja o capítulo, o versículo 9 e o versículo 10, este dia é consagrado ao Senhor Deus, Nada de tristeza e choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Sabe o que aconteceu? Esdras começou a pregar às seis horas da manhã, meio dia Esdras estava terminando a pregação. E aí a Bíblia diz que o povo ficou mais seis horas chorando, lamentando. Porque quando a vez que nós somos expostos aos valores da palavra, a palavra confronta o nosso coração. Ela confronta você que está sentado no banco, confronta você que está assistindo pela internet, confronta mim que está falando. Quantas e quantas vezes a gente está aqui ministrando, o Espírito Santo diz, é bonito, hein? Legal, né? E aí, você vai fazer o quê com isso que você está pregando para o outro? Quantas vezes? Então, a palavra de Deus, ela confronta. Mas a nossa atitude em relação ao confronto da palavra de Deus, não pode ser o choro, o desespero porque choro e desespero comove pessoas, mas não comove Deus, não comove Deus, não pensa você, porque você chorou no culto, oh, foi uma emoção tremenda, Deus talvez como alguém da igreja falou, nossa que coisa fervorosa, que coisa tremenda, mas Deus pode ter olhado e falar assim, lágrimas de crocodilo, chorou porque estava emocionado, chorou porque estava com remorso, mas não estava arrependido coisa nenhuma, então nós precisamos aprender a ter atitudes corretas, quando o povo foi confrontado com as verdades da palavra, eles caíram no choro, o choro demonstra arrependimento, frustração, reconhecimento de falha, só que Deus não está tratando com o nosso passado, e sim com o nosso futuro, Deus não está tratando com o passado da sua vida, não é o que você fez lá atrás, não é o que você fez ontem, não é a falha que você cometeu, não é isso que Deus está tratando. Deus está tratando com o amanhã na sua vida. Deus está te dando ferramentas, recursos, condições, para que amanhã você seja quem Ele quer que você seja. E o grande problema nosso é que quando nós somos confrontados com a verdade, em vez de nós olharmos o lado positivo da verdade, nós olhamos o lado negativo. E aí nós somos inundados pelo sentimento que Satanás também ajuda a colocar no nosso coração de que nós somos culpados, pecadores, e, é, somos pessoas que não têm dignidade, somos pessoas que não devíamos estar fazendo o que nós estamos fazendo. Satanás faz isso, está vendo? Não deu certo porque você está em pecado. Satanás faz isso. Não funcionou, não deu. Não, e aí Satanás tenta fazer a gente parar. Por quê? Porque se a gente parar, a gente abre mão daquilo que Deus tem para a nossa vida. Quantas e quantas vezes passou pela cabeça de nós, pastores, desistir de tudo e largar tudo? Quantas e quantas vezes? E o diabo fala, você é limitado demais, você é ruim demais, hein? Pelo amor de Deus. Nem orando não vai. O diabo fala isso para a gente de vez em quando. Você é ruim mesmo. O Pelo... que, que adiantou? às vezes você vem para uma campanha de oração, você ora, jejua, aí chega no domingo, a resposta do povo é a mesma do outro domingo passado, que você não orou, não fez nada, aí o diabo chega e fala assim, está vendo? O que, que adiantou, bestão? Fica lá gastando tempo em oração, não adiantou nada, vai comer, vai participar dessas coisas, fica aí perdendo tempo, senão, o diabo fala isso para a gente, desiste, desanima, troca de vida, vai arrumar outra coisa para fazer na vida, quantas e quantas vezes nós somos inundados por esses pensamentos, mas a gente precisa aprender, irmãos, a ter atitudes corretas diante do confronto da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus vem nos confrontar, não é para nos matar, não é para nos frustrar, não é para nos jogar para baixo, não. A palavra de Deus nos confronta para nos elevar para cima, para tirar da mão do diabo toda a autoridade, todo o recurso que ele tem contra nós, porque Deus quer nos dar a vitória em nome de Jesus. Sabe qual é o grande prazer de Deus? O grande prazer de Deus é ver você conquistando tudo que Ele planejou para você. Deus vibra, Deus vibra com você. Por quê? Porque Deus planejou você para chegar a algum lugar, para alcançar o que Ele tem para a sua vida. E Ele sabe que tudo aquilo que Ele planejou é possível. O problema é que nós não sabemos. E aí nós começamos a dar vazão para os nossos sentimentos humanos e os sentimentos humanos do nosso coração nos traem. Então Deus nunca está tratando com o nosso passado e sim com o nosso futuro. Deus está sempre nos levando para a frente, para o alvo que Ele tem para nós. Muitas vezes nós ficamos chateados pelos nossos erros e nós nos conformamos com eles. Meu irmão, não se conforme com os seus erros. Ah, mas eu sou assim. Não se conforme com as suas limitações. Ah, mas eu não consigo. Você não consegue hoje, mas amanhã Deus é contigo, você vai conseguir é o grande problema de Deus ao lidar, por exemplo, com aquele homem que está lá em Juízes, aquele personagem de Juízes, que está dentro de um lagar malhando trigo, Gideão, Deus olha para ele e fala, varão valoroso, ele fala, quem eu? Está doido? Eu estou aqui morrendo de medo, não sei nem o que fazer, eu estou aqui trancado aqui, porque eu tenho medo de botar a cara para fora, senão o inimigo vai me pegar só que Deus não vê a gente como a gente se vê, Deus não vê você como você se avalia, Deus avalia você muito além, Deus avalia você com excelência do valor, da glória que Ele colocou dentro de você, amém queridos? Por isso pare de ficar se rebaixando, pare de ficar se lamentando da vida, olha para frente... Às vezes nós ficamos chateados pelos nossos erros, mas não se conforme com eles. Para você ter uma verdadeira mudança, você precisa ter a atitude correta diante da palavra de Deus. E a atitude correta é, aplique a palavra proativamente na sua vida. Aplique a palavra proativamente na sua vida. E é o que Neemias faz. Neemias observa o povo chorando, aquele povo triste, cabisbaixo. Aí ele diz, gente, para, para, para, para, para. Neemias acrescentou, veja o versículo 10. Podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Pois esse dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor vos fortalecerá. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor nos fortalecerá. Você consegue imaginar um Deus que é alegre? Um Deus que sente prazer, apesar de quem nós somos, Ele sente prazer em nós, e Ele está sempre celebrando. Essa é a atitude correta. Que nós sejamos abençoadores para com o próximo, que celebremos com alegria a vida que Ele tem para nós agora. O nosso Deus é um Deus alegre, e Nemias nos revela algo profundo de Deus para nós. É a força, a alegria do Senhor é a força que nos sustenta. A Bíblia diz que um coração abatido desmotiva, mas um coração alegre formoseia o rosto, e promove leveza, liberdade, motiva e fortalece as pessoas. E na hora que eu estava terminando o sermão, Deus me deu uma frase. Deus não é Senhor de escravos, Ele é Pai de filhos livres. Deus não é Senhor de escravos é pai de filhos livres, por isso Demias disse para o povo, tenham uma atitude correta, não é porque vocês erraram no passado, que daqui para frente vai ser tudo igual, não, a atitude correta é, celebrem a nova oportunidade que Deus está lhes dando, esta passagem termina queridos, no versículo 12, com uma evidente mudança, no versículo 12 a palavra do Senhor diz assim, então, Todo o povo saiu para comer, beber e repartir com os que nada tinham preparado, e para comemorar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Sabe, queridos, eles aprenderam. Eles aprenderam que não eram as circunstâncias, os vizinhos, a crise econômica, a pandemia ou qualquer outra coisa que motivava as suas vidas. Mas eles aprenderam que o fato de terem um Deus que os ama de uma forma comprometida, a ponto de enviar pessoas de longe para os servirem, era uma demonstração cabal, pronta, do grande amor de Deus pela nossa vida. E Deus te ama, querido. Eu não sei como você está essa semana, quem sabe desanimado, cansado da vida quem sabe você não tem forças, ou não tinha até agora né, mas nós vamos orar, e eu quero que você se renda ao Senhor desta noite, que, quem sabe você está aí ouvindo, e você nunca teve a oportunidade de fazer uma oração entregando o seu coração para Jesus, ou quem sabe você foi aquela pessoa que foi levada na escola dominical, o pai, a mãe, a tia, o avô levava você, quem sabe você é aquela pessoa que aprendeu, aprendeu muita coisa na escola bíblica. Quem sabe você é aquela pessoa que até conhece versículos bíblicos, mas na hora de aplicar, na hora das atitudes, a sua atitude seja errada. Quem sabe você é esta pessoa que nesta noite está com os olhos e o coração colocado no passado e o Senhor está dizendo para você, o passado passou e eu quero trabalhar no teu futuro porque eu sei as coisas que tem pela frente, eu conheço as soluções, as situações que você enfrentará, e por isso eu sou o Deus que opera sinais e maravilhas, eles compreenderam queridos, que Deus não estava acusando-os, nem julgando, mas dando-lhes a oportunidade de recomeçarem, de reconstruírem, e de agora a fazerem da forma correta, quem sabe você perdeu 10 anos do seu casamento, porque você simplesmente pensou da forma errada, quem sabe você perdeu oportunidades profissionais, porque você simplesmente deixou que uma área bloqueada da sua vida prevalecesse, quem sabe você é esta pessoa que hoje, precisa fazer uma aliança com o Senhor, e eu quero orar com você nesta noite, porque a palavra do Senhor nunca é em vão, ela nunca é enviada vazia, ela nunca voltará vazia, ela sempre fará aquilo que abraza o coração do Senhor, e se você está ouvindo esta palavra nesta noite, se eu estou pregando esta palavra nesta noite, é porque Deus tem um propósito para mim e a sua vida, então queridos, não importa as suas perdas, as suas falhas, os seus pecados do passado, o Senhor está dizendo para você, eu estou sempre pronto para te dar novas oportunidades, e ele ainda faz mais. Ele diz: Eu ainda te fortaleço. Eu ainda te fortaleço para você viver este novo tempo. Lembre-se desta frase: A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Nós vamos louvar ao Senhor com um cântico e eu quero orar com você nesta noite em nome de Jesus. Nome, Senhor. Pai, tu és um Deus grande, tu és um Deus poderoso. O Senhor é um Deus de oportunidades. E nesta noite, Pai, o Senhor nos trouxe a este lugar. Nesta noite o Senhor parou esta vida para ouvir essa transmissão, Senhor. Porque Tu tens algo a fazer através da vida dela. Ó oh Deus, quem sabe esta pessoa que hoje pela manhã disse para o Senhor que vai desistir de tudo, que ela é limitada demais, que ela é incompetente demais, que ela não conhece, não consegue que ela já tentou de todas as formas, e ela não consegue ir adiante, o Senhor está dizendo para você nesta noite, em nome de Jesus, Filho, sou eu que te sustenta, sou eu quem abençoa a sua vida, sou eu quem adestra as tuas mãos, sou eu quem te capacita, tudo o que você precisa é ouvir a minha voz. Tudo o que você precisa é entender o meu agir para a sua vida neste tempo. Tudo o que você precisa é aprender o que eu estou te ensinando. Assim diz o Senhor, eu não sou o Deus que lida com o passado. Eu sou o Deus que está trabalhando no futuro da sua vida para dar a via você, a sua casa, a sua família, o bem que esperais. Meu Deus, agora em nome de Jesus, nós oramos, Pai, e nós repreendemos agora todo o sentimento de incapacidade, todo o sentimento de frustração, todo o sentimento de falta de graça, todo o sentimento, Senhor, que as pessoas têm calentado no seu coração e que muitas vezes, ó Deus, são sentimentos, Pai, que impedem as pessoas de avançar. Por isso eu oro por este meu irmão, minha irmã. E eu declaro em nome de Jesus que nesta noite toda limitação da mente, toda limitação do coração, toda limitação física, emocional na sua vida, espiritual na sua vida, está caindo por terra em nome de Jesus. O Senhor te levanta, o Senhor te sustenta, o Senhor te adestra e Ele te fortalece com a alegria que provém do trono da graça, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor que faz sinais. Ele é o Senhor que faz prodígios. Ele é o Senhor das maravilhas. Por isso, meu irmão, receba em nome de Jesus... a provisão do Senhor para a sua vida hoje. Receba em nome de Jesus o alimento, a alegria do Senhor. E dê um salto, dê um brado na sua casa. Porque o Senhor, nesta noite, está destravando a sua vida. O Senhor está destravando pensamentos... E o Senhor está te capacitando, coisas que você sonhou e que você não podia fazer. Agora você poderá, em nome de Jesus, levante, anda, viva o que Deus tem para a sua vida, em nome do Senhor.